Meu Deus do céu, a perder mais uma, velho. Esse é o... esse vai ser o vídeo da derrota. 3 <risos> derrota seguidas, filho. Pô, cara, a estrela da derrota no comitivo. Vem cá, mano, segue minha prática, minha play sempre dá certo. Ah! Você é burro também, Marcelo. Pense pelo, lado... Pense pelo lado amigo, se eu tivesse ficado atrás, você seria pego. Se você fosse pego, você morreria em mais local. Eu apertei D pensando que eu ia flechar. Meu Deus, isso é burro, hein? Ai, que burro, tá certo pra ele, amor! Pai, amor, tá sério pra ele, filho da puta! Meu Deus! Gente! Caralho, borracha, mano. Sério, a gente vai perder outra? Não, a gente não vai perder outra, Felipe. Você confia Ai. no.. Você confia nos grandes reis da paranoia? que eu usei uma lanterna em mim mesmo pra caso eu morresse Ai, não Felipe porra, meu deus porra, ele usa a oh, porra porra da Ai, eu da vou usar muito essa lanterna hein, velho nossa vai ser uma <risos> lanterna muito bem usada vai ter um uso obviamente não. usado não eu posso salvar o mundo se eu cair naquela bosta de buraco velho eu também sou horrível de trash velho Ó, oh, finge que esse buraco é o semi é o, é o quando pegou os quatro anéis dos cavalheiros e abriu o negócio. Mas a gente não é Lúcifer nem Miguel, então não vamos cair. Só clicar lá em casa. Ai. Ops. Ai. Ops. Errou! Pô, só eu não caio, né? Por quê? Ih, já, já tá se exibindo o menino, Ai, velho. Só <risos> aqui. <Você> falou <risos> com uma voz. Falo com uma voz mó de gay agora, velho. Ah, a voz de verdade, né? <risos> Pariu, mano. Nossa! Lu, deixa pra mim. Errou! Errou! Errou! Trabison, Otarisson. Uh, gente! Eu acho que a estrela ficou bem saciada. É, eu acho que Lucian Miguel caiu. Eu tomei um rocado na boca, cara. Puta merda, caralha, vai tomar na cuba. Morreu. Puta. Ah, velho, vai tomando com esses eu não daqui também. Não tá salvo. Derrota na rodada 1. É ruim de demais, ah, mano. Nossa, ah mano. É, o GGI quando precisa esses cara. É isso, né? A vida disponibiliza, mano. Se a ganhar isso. Mata mata bisguejo, mata bisguejo. Bate, bate no bizgijo. Tu não morre, velho. Sai daqui. vai, vai, vai, vai. Vai que dá. Nossa, não, não. Não deixa eles empurrar lá lá, oi, Felipe. Não, Felipe. Vai, ai, meu Deus. Tocou. Um. Bota na cabeça. Não, Felipe. Ah, chefe! Ah, Reporta. Esse é o famoso Lúcifer. Caiu na jaula. Ai. Mais uma. Esses dias, que ele ano passado, esse é o problema. Sério, A nós é fácil de morrer, cara. Tá. Mas os aliens não. Ah, eu, nossa, eu tentei, senhora. eu tentei, eu tentei construir uma vida, eu tentei construir uma boa galáxia, mas Ai game. E seja o que for Então, eu queria agradecer aqui Especialmente a quem assistiu esse vídeo até o final E só pra avisar Semana que vem Eu vou estar postando mais um vídeo igual a esse Que vocês acabaram de ver Essa merda aí, né Espero que vocês tenham gostado Valeu, foi isso Se gostou, se inscreve aí, maluco Fala aí, galera